Olha, eu queria ter trazido minha casa, até passei ah. na casa dos meus pais pra ver uma coisinha ou outra, Ai, que porque eu legal. sabia que estavam guardadas lá pra trazer. Mas é tanta coisa, tanta coisa mesmo, e outras que, que nos trazem lembranças, mas que a gente não tem um objeto pra representar. Verdade, então, eu também tenho muita tatuagem que marcam lembranças, fases de vida, pessoas... Vamos então... começar por aí, então, vamos o baú, vamos deixar uma expectativa pro baú. Tá bom, pelo menos... Quantas você tem? Num... Sei contar, Jure. são muitas mesmo. Desde quando você começou? Quantos eu anos? acho que eu tinha uns 18, 19 anos quando eu fiz a primeira. Uh -huh. que foi uma cruz aqui na Panturrilha. Uh, que significava pra mim nascimento, na época também eu era muito católica, tinha muito a ver com esse respeito e proteção. E hoje, eu tô com 38 anos, eu já não sei mesmo quantas eu tenho, né? Por causa da TV, eu sempre fiz muito elas escondidas. No corpo. Sim, nas costas, nas pernas e ao longo do tempo. Porque é um hobby, é uma paixão que só entende mesmo quem é, é fã e faz. Quem né? gosta, né? É. Mas aí que o tempo eu fui ousando um pouco, fui cansando de esconder até mesmo quem eu sou, né? Então eu fui evoluindo um pouco mais de já tem inteiro, Eu tô sabe? muito, muito tatuada. E aí quando você faz, olha, o que, que é? 22, pois é, esses 22 números, 21, quando 38... Quando as pessoas perguntam, ah, um chefe de, de redação até falou pra mim, é, parece um tatuagem de cadeira. <risos> <risos> e esses números eu brinco, ah, é a senha do banco, pra cada um que fala alguma coisa, mas na verdade é um senha salmo, é, ótimo. É... Ah, são salmos. é um salmo e é ah. os versículos, aqui é um T de Toton, que é o apelido de uma tia minha que morreu agora há um mês, então hum. é das últimas ela morreu com 98 anos, nossa, é. marcou demais a minha vida e das minhas irmãs. Nós somos três, eu sou do meio, ah. né? A gente cresceu com ela. Tomando conta junto. Uma querida, é. aquela tia que te enche mesmo de macarrão e vamos pro sítio e mima. É. E a gente fazia bagunça, pipoca, filme, até tarde na casa Delícia. dela. Delícia, então, 98 anos, é. você imagina, né? Compartilhou comigo a que minha inteiro. vida toda, é. né? É. Então, foi uma uma perda dolorida, Sim. mas faz parte da vida, né, Sim. e com certeza ela descansou porque ela já precisava também. É, viveu bastante. Aqui é o visto da minha mãe, Maria Silva Reis de Barbosa. É, bom, mãe é mãe, né, e a minha mãe e meu pai sempre foram muito queridos comigo, parceiros, nossa família muito unida E sempre me apoiaram muito, e esse visto sempre foi muito marcante pra mim porque ela tinha. Tipo sempre... boletim, essas coisas? Boletim, agenda <risos> da escola com notificação e também cartinhas Minha mãe sempre me mandou cartas muito profundas também Geralmente de apoio e incentivo e sempre vinham com essa assinatura Então, eu já tinha feito um RB aqui que é um rei de Barbosa, o sobrenome da minha família. Ah. Mas o meu pai também se chama Ronald Barbosa. Então, como ficou um pouco essa homenagem oh. pra ele, tava faltando a da minha mãe. Ah. Você viu que eu sou família mesmo, né? Tem um JB aqui que é do meu avô, José Barbosa, que acho que foi o homem que eu mais amei na vida, porque ele nunca me deu uma bronca. Eu fico Isso. até emocionada de falar. É, tinha querido. É, ele, ele era o meu padrinho, faleceu com 86 anos e... 84, melhor dizendo. E ele, ah, ele sempre foi muito legal, de montar barraca com lençol no jardim da casa legal, dele, contar histórias, ajudar a gente a estudar, que e legal. ele foi jornalista, trabalhou muitos anos no Estadão, escreveu muitos livros, então ele foi um grande inspirador pra mim também, porque eu adorava brincar no escritório dele, canetas, livros, máquina de escrever, eu ficava naquela máquina de escrever o dia inteiro. Que legal. Então, uma pessoa que me marcou muito. <risos> It uh -huh. uh -huh.